Fala, player! Beleza? Will, aqui você está no canal City Games. Player, pra quem não sabe, o jogo Spider-Man Miles Morales será o primeiro exclusivo Crogen, Playstation 4 barra Playstation 5. Pra quem não sabe o que é Crogen, Crogen é, na tradução literal, é, é, é geração cruzada. Ou seja, é o mesmo jogo, mesmo título, mesmo jogo que sai pra duas gerações diferentes de console, né? Que vai ser pra Playstation 4 e Playstation 5. E quando a gente vê o mesmo jogo sendo lançado para essas duas versões, vem a dúvida. Qual versão vai ser sacrificada? A versão de Playstation 4, que possui menos hardware, assim não conseguirá aproveitar totalmente as novidades e recursos do jogo que estarão presentes na versão de Playstation 5, ou a versão de Playstation 5, que pelo fato do mesmo jogo sair para Playstation 4, os desenvolvedores tiveram que colocar o pé no freio e capar praticamente... A, a, alguns recursos ali, algumas features do jogo, para não deixar a experiência de quem tem um PlayStation 4 ruim. Para tirar essas dúvidas, né, o diretor criativo de Miles Morales, o Brian Orton, explica exatamente isso em uma entrevista que ele fez ali para Game Informer, tá? Então a gente vai falar da entrevista agora. Questionando sobre as mudanças que os jogadores podem esperar ver ao passar das gerações de PlayStation 4 para PlayStation 5, Orton fornece algumas maneiras como a edição da próxima geração melhora a experiência. Entre aspas, podemos tirar o máximo de proveito de todos os recursos do PlayStation 5, diz ele. Uma dessas coisas era a fidelidade gráfica, então você terá o ray tracing em todo o jogo no PlayStation 5. Isso não é algo que iremos apresentar no PlayStation 4. Tá? Então a versão de PlayStation 4 não terá o ray tracing. Orton continua e fala sobre a sensação tátil do controlador do e como ela permite um feedback tátil muito mais detalhado. Ele diz que haverá um estrondo na versão de PlayStation 4, mas que o feedback tátil dos gatilhos adaptativos torna a experiência mais envolvente no PlayStation 5 ele diz que permite efeitos como a bioeletricidade viajar de um lado ao outro do controle e diz que o balanço das teias também será afetado com uma resistência no gatilho, transmitindo a sensação de aumento de tensão na teia enquanto você balança depois, há o SSD do Playstation 5, que, que significa que o carregamento vai ser quase instantâneo se você morrer ou viajar rapidamente no Playstation 4 haverá a tela de carregamento com as quais estamos familiarizados, embora os os aprimoramentos do Playstation 5 sejam bem claros, Orto infativa que a experiência de jogo em ambas as versões será em paridade, ou seja, serão equiparadas, o que significa que o conteúdo e como você joga serão os mesmos. Em outras palavras, você vai se divertir jogando em qualquer um dos sistemas, mas o poder extra do Playstation 5 trará algumas melhorias e imersões mais óbvias. E aqui, player, no site do PlayStation, na landing page, né, no, no, na página oficial do jogo Miles Morales, já aparece aqui os recursos do PlayStation 5, não tem nada de PlayStation 4 aqui, eu procurei e não achei. E, e o legal é que ele, né, o que, que ele não fala ali na entrevista? Ele, fa, ele não fala da, na entrevista do, do 4K60, que vai ter a versão, né, do PlayStation 5 vai ter a versão de 4K60, isso já foi confirmado, apesar que aqui só fala 64, quadros por segundo. E outra coisa que eles comentaram aqui foi o Tempest Audio 3D, que é, o, que é a nova tecnologia de som do PlayStation 5, que vai trazer uma imersão maior no jogo, beleza? Então, players, são três coisas aqui que realmente diferem de uma versão a outra, tá? O 4K 60 da versão de PlayStation 5, o Dual Sense e a gente vai precisar, na realidade, jogar para saber se realmente tem alguma diferença, né? Se realmente essa experiência vai ser imersiva ou não, e a questão do Tempest 3D Áudio que é, é toda a ambientação em 3D do jogo com o fone, com o headset aí do, do, do Playstation 5, beleza? Eu vou trazer uma, a gameplay desse jogo, quero completar esse jogo, trazer a gameplay aí de todo o game, e também nas impressões do Playstation 5, enfim, que eu quase morri aqui para comprar, beleza? Então, player, vou ficando por aqui, agradeço a companhia de vocês, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho e coloque nos comentários o que, que você achou, Fiquem com Deus, valeu e fui!